Olá, aqui é João Ricardo. Estou iniciando uma série de vídeos um pouco diferente que eu estou acostumado a falar. Não foge sobre liderança, porque liderança tem alto -liderança, liderança, de, liderança de equipes, liderança na família, liderança na igreja, na escola e assim por diante. Vou trazer temas que estão no blog aesperança.org. Depois tá lá o endereço na descrição, entre lá, acompanhe, a esperança.org e o canal no YouTube. Tudo estará aqui na descrição, ok? Hoje nós vamos falar sobre perdão. O perdão é algo muito sério, é algo que para muitos é quase impossível. Mas vamos falar um pouquinho sobre ele agora, ok? Seja qual for a razão, perdoar não é só decisão religiosa ou gesto de amor, mas um ato que revela preocupação com a saúde e que perdão. Um recente estudo brasileiro ligou a falta de perdão com o um risco maior de infarto adulto de A pesquisa foi realizada pela psicanalista Suzana Vezu, que explorou o tema em seu trabalho de mestrado. Para isso, ela pediu para que 130 pacientes respondessem a dois questionários sobre a disposição ao perdão sobre a espiritualidade. Os participantes do estudo foram classificados em dois grupos. O primeiro formado por 65 pessoas sem histórico de doenças cardiovasculares e o segundo grupo com 65 que já haviam infartado anteriormente. Ao analisar as respostas, a pesquisadora percebeu que o um grupo que sofreu um infarto apresentou maior tendência a não perdoar as mágoas sofridas durante a vida. O que pode explicar a relação entre problemas emocionais e doenças cardíacas são os hormônios do estresse que provocam respostas fisiológicas de defesa, podendo levar o corpo a desenvolver patologias. Sabemos que o perdão está intimamente ligado às emoções e a esta energia negativa pode voltar contra nós mesmos. Outros estudos também apontam ponto que a falta de perdão pode desencadear em sérias doenças emocionais e físicas como depressão, dores musculares, hipertensão, reações alérgicas, enxaquecas, dores no corpo e até câncer. A falta de perdão nos faz sentir torturados. O nosso coração se torna escravo de um sentimento que vai nos matando por dentro, apesar de parecer bem por fora. Em outras palavras, esses sentimentos não resolvidos acabam se revertendo contra a própria pessoa que guarda e se torna destrutivo. A concessão do perdão faz também para as pessoas que, através desta atitude, começa o processo de cura interior. Em termos teológicos, a falta de perdão está ligada completamente à falta de respostas às nossas orações. É por isso que Jesus ao ensinar a oração do Pai Nosso, Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E ainda, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mateus capítulo 6, versículo 12 e 14. São Paulo vai mais longe e fala em 2 Coríntios.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 Ao esquecer, você corre o risco de vez ou outra relembrar e voltar a sofrer pelo mesmo motivo. A melhor forma de saber se você realmente perdoou é quando o problema não faz você vai sofrer. Mas não se preocupe, perdão é dom de Peça ajuda aos céus sempre que a falta de perdão te é assola. E nunca se esqueça. E as preocupações diárias, o excesso de trabalho, insegurança, frustrações, pressão e entre outros extremos são prejudiciais à sua saúde. Se cuida meu amigo, pense nisso. Deus lhe abençoe. Até a próxima.